Então, o vídeo só acaba quando eu fizer um gol de falta no FIFA 14 Então bora Já vou colocar aqui, eu tô com o Messi, mas é melhor Assim, o chute dele é melhor, mas Aqui eu vou colocar o Suárez, né Ah não, o Messi mesmo que eu vou colocar o Messi Aqui, foi lá, bateu pra fora Bora se eu fizer, acabou já. Que Lionel Lionel Messi perdeu. Aqui é de 20 metros. Lionel Andrés Messi Cutiti. Bateu na barreira. Na barreira de novo. Bora. Leonel Messi na barreira. Eu vou mandar mais, eu vou mandar com mais força agora, hein? Ah, não, agora eu isolei. No travessão, não isolei não. Vixe, quase, hein? Agora é gol na barreira. Chover defesa, defesaça, defesaça do Mucarelin. Perdi já Mandei fraco demais Ah mano, o meu... que eu coloquei pra mandar fraco demais? Foi muito alto hein Aqui ó, o Messi na barreira Aqui é o Messi de novo Pra fora Bora mais uma vez Leonel Messi bateu No águlo Golaço! E sim, o mestre tá no Barcelona Porque eu, eu tô, tá sem perto Eu deixo desatualizado mesmo Ai, golaço doido, no ângulo Dugo! No... Do...